No portal da Zona Norte, estamos aqui em Missosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, e o novo prefeito da do MDB foi eleito há poucos instantes e ladeado aqui de amigos e também políticos que estiveram apoiando. Vamos começar com ele com exclusividade, trazer aqui a, a satisfação de receber o prefeito, é assim foi votado há poucos minutos pela população aqui de Viçosa. Vale aí da alegria de receber aí milhares de vozes, a grande maioria, aqui na cidade de Viçosa. Seja bem-vindo ao.. Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao povo de Viçosa, ao povo em geral, a nossas eleitores, às pessoas que contribuíram para essa vitória aqui no nome aqui do nosso amigo aqui, Zé Firmino que é o nosso chefe político aqui, e junto com toda a equipe, junto com toda a equipe, junto aqui com o Diego, com o Sérgio, é, com o apoio, todos os apoios que a gente vem recebendo, os empresários de Viçosa, os empresários que andaram com gente casa a casa, e todo o povo em geral, toda a população, cada um deles, agradecer de coração, está muito satisfeito com essa vitória que ocorreu hoje aqui em Viçosa, Ceará. Só tenho que agradecer a todos A todos Vou gente vai conversar com o Zé Fermino também Que está certamente muito feliz com essa vitória Amigo, primeiro de tudo Eu quero agradecer a Deus Porque sem Deus Primeiro A criança Ao jovem Ao idoso, aos empresários A todos que Deram as mãos E somaram Para ter uma viçosa De liberdade na verdade, há cinco quatro anos e nove meses, quando eu saí de prefeitura, caçado o meu cargo de prefeito, por uma injustiça cruel. Mas hoje, de Souza, colocaram novamente o seu voto na urna, um voto de repúdio dessa crueldade que fizeram novamente para dar continuidade ao trabalho de Viçosa. Viçosa precisa de liberdade, Viçosa é carente de amor que não existia isso em Viçosa. Então Viçosa hoje, Viçosa hoje tem esse calor humano que nós estamos aqui fazendo com a gestão que foi feita de 2021. Então eu quero agradecer a aqui aqui para os secretários todos aqui. Quando está aqui o secretário de Finanças, meu filho, tem o Renato, que era o secretário hoje de gabinete, o Adriano, secretário geral, que é o secretário de administração, e todos que fizeram, o Aldi, que é o agente pagador, que é o tesoureiro, a toda essa equipe, o João Vieira, é... o, o... todo o secretário que Trabalharam nessa parte, nessa administração de 2017 a 2021, no dia 5 de outubro de 2021. Então, primeiro, eu queria dizer aqui para os viciosenses que Viçosa novamente voltou para as mãos certas. Franci está também preparado para fazer um grande trabalho para o Viçosa. Viçosa. um grande representante também, o um deputado estadual, que é o João Jair, que está aqui presente, como também o Sergi Aguiar, deputado estadual, que também tem uma votação aqui em Viçosa, e ele está aqui, deu as mãos e somou com a gente agora, para tirar a Viçosa novamente e colocar no patamar que ela está. Então só quer agradecer aqui novamente a Deus. Administração com a gente. Renato Mugel, Adriano, Eurico, é, Aldi, um Pedão, tem mais? Padre Adriano, irmã, um a Nede vereadora, que é secretária de, de Ação Social e demais. Todos os vereadores. O Diego Que é, Filho Cunha, filho Miranda. Vereadores, que, cinco vereadores, Francisco, é, Toim, Edmar, Zé Océlio, da Judite, são cinco vereadores que ficaram com a gente aqui, que eu digo que são os reis da guarda que tiveram essa maior dificuldade que nós estivemos, não se venderam, se colocaram à disposição. Eleição desse vereador. Ah, nós somos um equipe Um grupo Sem grupo toto, O doutor está aqui também Que é um deputado federal E ele veio também aqui Para nos apoiar e dizer Nós estamos aqui, doutor, e Sergi João Jaime, que é um deputado estadual Estamos aqui Para dar o melhor Precisa que nós somos, Somar Somar Hoje de Francisco hoje, Obrigado. Vou começar aqui com o deputado é, João Jaime, também vestiu a camisa, vestiu um verde, para também ter, entrar nas ruas e ganhar os votos aí junto com a equipe aqui do Francisco. Isso é uma vitória do povo. Em primeiro lugar, do povo. Porque o Zé Firmino, quando foi caçado, foi a maior injustiça que já houve no Brasil. Se todo prefeito que, que tivesse feito obra no ano da eleição tivesse sido caçado, nenhum poderia ter disputado a eleição. Isso aqui foi uma perseguição. Os nossos adversários sabem que não tem um apoio popular, mas buscam de artifícios para tumultuar e tentar ganhar a eleição. Mas o povo de Viçosa é um povo inteligente, é um povo que viu tudo isso. O Zé Firmino, a injustiça que o Zé Firmino sofreu na sua cassação, o povo agora faz justiça. São mais de 1.700 votos de maioria e contra todos os, os poderosos, contra as pessoas que vieram de outros municípios, invadiram Viçosa como se assim, fosse a terra deles e como se fosse o líder político deles. E nós derrotamos todo esse povo. Nós não, o povo derrotou. Essa vitória é da população. E o prefeito, o Chio, o o, o, o, o, Francis, o Chio de vice, vão dar continuidade a essa bela administração que vinha sendo feita. Como o Zé falou, nós somos aqui uma equipe. Nós juntamos os homens de bem, de Viçosa e de fora. Juntamos o Sérgio Aguiar, meu colega, um deputado sério. Juntamos o deputado federal, Totônio, que é outro homem sério. E as pessoas... Tendem a os sérios se juntarem com os sérios. E o povo deu o veredito final dele, que foi essa grande vitória incontestável. E eu até tenho dito que todos os comícios eu dizia isso. Quando um jogador faz três gols numa partida, ele tem direito a pedir... Música no Fantástico. Um cara que perde três eleições de cinco anos tem que pedir dinheiro em música no Fantástico. Vamos, vamos, vamos esperar ele, a música que ele vai pedir hoje, que eu acho que é aquela. Arruma a malaê, arruma a malaê, arruma a malaê. O prefeito da cidade de Sosa do Ceará. Deputado Sérgio Aguiar, que pertinho também da cidade de Camucim. abraçar a Vitória sombra online quero cumprimentar vocês e quero aqui ó dizer que esse cara esse pequenininho aqui ó o homem do chapéu ele é o maior líder da viçosa do Ceará botou foi quente e arrochou e fez com que a injustiça que foi cometida essa agora ser consagrada porque quem foi 15 em novembro de 2020 foi 15 é agora de, dezembro de 2021. Esse daí são é Itália Italia aquele menino, É aquele dali é o futuro da política aqui do nosso município de Viçosa. Eu tenho a confiança nisso. Para Francisco que fez isso daí. Nosso deputado forte aqui é o João Jair. Eu contribuí. E, e, creio que a minha contribuição através do Diego Passos aí, meu amigo irmão, foi o grande motivo. ...para a gente fazer essa vitória consagradora de Freire! também comemorando a vitória do novo prefeito da cidade de Viçosa do Ceará. Online. É uma alegria estar aqui participando desse evento lindo, brilhante... ...e eu já disse na minha última vez que a Viçosa... ...tenho muito orgulho de participar aqui da Boa Política... Desse, que eu considero um dos maiores líderes políticos aqui da Ibiapaba, seu Zé Firmino. Parabéns, meu irmão. Seu trabalho não podia parar. Assim, um o novo prefeito, que vai com certeza dar continuidade ao belíssimo trabalho dessa administração que ela vinha fazendo, foi interrompida injustamente e vai voltar aos eixos novamente cumprimentar esse meu amigo ali querido Eurico, pessoa de bem de bom coração, um grande cara que também vai ter sua oportunidade aqui futuramente, torço muito por ele e cumprimentar aqui esse meu querido Serginho Aguiar, pessoa de bem, pessoa de coração bom, que também aqui veio, veio para somar. E esse querido aqui, que representa muito bem aqui a Vissol João Jair. Parabéns a todos vocês e me sinto muito honrado em poder estar aqui participando e somando um pouco do que eu posso fazer. É comemorar com vocês aqui essa grande vitória. Um abraço a todos. É. Parabéns, parabéns a todos, inclusive aqui nos comentários está tudo verde aqui de coraçãozinho, o pessoal comemorando, o pessoal aqui da cidade, da Serra de Viçosa do Ceará e também da Serra da Ibiapaba. E o nosso papel enquanto imprensa, em Sobrar Online, é vir cobrir o que a, acabou de ser comemorado, a, está sendo comemorado, as ruas aqui da cidade de Viçosa estão ficando verdes para comemorar a vitória do prefeito. E o nosso papel durante essa gestão é desejar sucesso na gestão e a gente vai a imprensa, cobrar o que for necessário, mostrar para a sociedade aqui de Viçosa, de toda a Serra da Ibiapaba, o trabalho da gestão, para que a gente possa cobrar e também parabenizar quando for necessário. Esse é o Sobral Online, o portal da Zona Norte.